Fala, galera! Aqui quem fala é o Bombits e hoje vou estar ensinando a como fazer uma limpeza na controladora estilo piano de vocês. Então, já deixe o seu like, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais para ficar antenado de todas as novidades. Bom, galera, lembrando que você está por conta própria. Siga todo o passo a passo desse tutorial. Não invente moda, por quê? Qualquer dano ou mal funcionamento da sua controladora é totalmente responsabilidade sua. Eu já abri bastantes controladoras e essa é um pouco da minha experiência que eu estou compartilhando com você. Então tome bastante cuidado para não causar nenhum dano ao seu equipamento. Você vai precisar de um pincel ou uma escova, álcool 46 ou isopropílico, uma lata de limpa contato, e alguns cotonetes. E vamos para o passo a passo. Bom, galera, o primeiro passo é encontrar todos os parafusos da sua controladora, que é o que prendem ele. Então tirem todos para vocês poderem retirar a tampa da controladora com muito cuidado. É bastante importante você tirar todos os parafusos, deixem eles guardados aí no lado, num lugar seguro para você não perder nada. Depois que você retirar todos os seus parafusos, vocês vão levantar a tampa superior com muito cuidado, porque existem cabos com conectores, porque tem a placa superior e a placa inferior, e elas estão conectadas entre si. Na minha controladora encontrei dois cabos, uma com conector maior e uma com conector maior. Esses cabos tinham travas, então eu fui... Liberei a trava com bastante cuidado, porque essa parte dos cabos, galera, a gente não pode forçar. Vai que arrebenta um cabo, quebra alguma coisa. Então é importante você ter paciência. O conector pequeno eu consegui tirar com bastante facilidade, mas o maior eu tive mais dificuldades. Então, com a ajuda aí de uma chave, eu consegui tirar a trava dele. Pronto, tirei a tampa. Agora, eu fui tirar tecla por tecla do meu piano roll. Eu tirei cada um dos parafusos para poder conseguir retirar as teclas do piano. Vocês tirem os parafusos que prendem elas e aí vocês vão puxar a tecla para baixo. Mas com bastante cuidado para vocês não quebrarem nada. E elas têm como se fosse uma presilha nela. Então, para vocês conseguirem retirar, vocês têm que puxar para baixo. Mas, como eu falei, com muito cuidado para não quebrar nada. Essa parte é meio chatinha, então tenha bastante paciência. Agora, vocês vão pegar a escova ou o pincel e vão tirar toda a poeira. Galera, só passem isso nas áreas plásticas. Não passem em nenhuma área que tenha alguma placa eletrônica, porque pode danificar a sua placa, você pode tirar algum conector, tirar alguma solda, então passe com cuidado. Agora no passo seguinte, vocês vão passar um limpa contato nas áreas eletrônicas, também sem exagerar, e como vocês podem ver, existe uma área de borracha na parte do piano, não passem limpa contato nessa área, pois ela deixa meio que a borracha enrugada, então passem um o limpo contato aí só nas placas eletrônicas e com muito cuidado. Com o álcool 46 e uma flanela, vocês vão molhar bem pouquinho de leve e limpar as suas teclas. O álcool só é para passar nas áreas... Plásticas das teclas, galera. A gente não vai limpar nada dentro da controladora com álcool. Vocês podem usar um cotonete também, molhadinho, com um pouco de álcool, pra poder limpar a parte de dentro das suas teclas. Eu tinha bastante poeira, minha controladora, ela entra muita poeira, porque eu uso muito ela e tem muita sujeira nas nossas mãos. Então, é muito importante limpar as controladoras, as teclas, né? Com bastante cuidado, pra gente tirar um pouco do mau contato que a gente tem. E aí é a parte quadradinha que eu falei pra vocês. E essas são as presilhas que a gente encaixa as teclas. Então vocês vão vir por baixo delas. E encaixar elas nesse quadrado certinho Essa parte é muito chata, galera Mas vocês têm que ter muita paciência Eu sugiro vocês começarem pelas teclas pretas Porque elas ficam normalmente mais embaixo Mesmo aí nessas camadas das teclas Quando vocês forem tirar vocês vão ver E elas são bem mais fáceis de encaixar Para ver se tá tudo ok Eu seguro na parte de cima E teclo cada uma para ver se tá na precisão que o meu piano tava E se tiver encaixadinho você vai notar já na hora que você tecla Se ela não tiver encaixada ela não vai ir para baixo e agora vocês tentem com as teclas brancas mas como eu falei tomem bastante cuidado eu tive um pouco de dificuldade para poder encaixar de volta as teclas mas no final acabou tudo dando certo porque eu tive paciência e fui com cuidado encaixei uma por uma ó. aí já deu para ver que eu tive bastante facilidade e já tinha do tudo agora é a hora de aparafusar de volta e vocês vão fazer isso com todas as teclas galera Lembrando que é mais fácil vocês começarem da parte direita superior aí, ó, como eu comecei. Eu comecei com as teclas pretas na direita, que é mais fácil de você lembrar a ordem. E agora vocês vão botar os conectores de volta, com bastante cuidado também, para não arrebentar fio e não dar nenhum problema. E tenham paciência, galera. Eu acho que o que mais precisa nisso aí é ter paciência e dar uma boa limpeza. Então aí eu já coloquei a trava de volta e a pequena foi bem mais fácil, como eu disse. Mas é o que eu falei, galera, vocês têm que ter bastante cuidado para vocês não quebrarem nada e nem danificar. E a minha controladora ficou tudo normal, fiquem aí com o teste. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tomem bastante cuidado, não saiam fazendo isso com pressa ou ficar tentando forçar a tirar alguma coisa porque isso vai danificar o seu equipamento. Tomem cuidado, abram e façam uma limpeza, não é difícil, não é um mocho de sete cabeças, mas exige que você tenha bastante concentração e cuidado para não perder nenhum parafuso, não forçar nada e não arrebentar nenhum cabo do lugar. E tenta, quando você abrir, tira uma foto de como era tudo conectado, para você, se você esquecer, você consegue conectar de volta. E bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Até a próxima!